Corre, correr, a gente pode correr. Corre, corre. Ah, Sai. Não, não, não. Sai. Senta aí. Corre. correr. Sim, Rian, vem cá, Vamos lá no final daquele corredor. Vamos lá no final daquele corredor. Vamos lá no final do corredor. Vamos lá. Do corredor. Vamos lá do corredor. Vamos. Melhor ir. Não dá Tá sisudo lá, tá muito escuro. Não tá, Rian? Rian? É, O ótimo esconderijo. De lá no final, gente. Gente! Tem um barulho. Você escutou? Gente, será que é o Face, Você sabe o que é Face dele? É um. É É, isso aí, igual isso aí. Igual isso aí. Você acerta toda segunda? Você acerta toda segunda? eu tenho. Gente, gente, gente, tem gente aqui. Gente, tem gente aqui. Gente, gente, gente, gente. Gente do céu. Não, gente, vamos, volta, volta no final, nossa a promessa é promessa, vamos no final, vamos no final, Ai, gente, é isso. a gente gente aqui tá muito assustado, a Nicole nem tá vendo, quando eu falar já a gente corre pra trás, sabe por quê né, vai se o Face aparece aqui, eu tô gravando pro meu canal, tem um canal, a gente não é nada demais, já, corre, corre, corre, corre, corre, corre. Muito bem. Não, mãe. Eu estou muito assustando. Gente, Oi. luz verde significa que tem gente. Então, melhor a gente correr e sair daqui, sai daqui. Gente... Eu, eu fiz Eu isso assim, mesmo. Gente. Li, li, li, li. Gente, a é tão assustador. Porque aqui. aqui dá pra correr do Face. Não dá? Aqui dá. Aqui dá para correr do Face muito. A gente para. Aquilo ali... Aquilo ali é a Melhor a gente não ir pra lá. Vamos pra lá. É, vamos pra lá. Vamos pra lá, A Nicole. Vamos chamar ela. Chama a Nicole. Nicole. Nicole. É, ela não. Vamos, vamos, vamos, vamos. Rapidão. Vamos, vamos rapidão. Vamos logo, vamos logo. Você dá comentário na Rafa Luiz? Você dá comentado na Rafa Luiz? Não. Não, também não. Mas se eu gosto, eu assim. Você viu o vídeo que eu hoje? Qual? Oh, ah, oh, A é porque eu assisti manhã, Gente, gente, gente. Só vamos abrir, só vamos abrir. Só abre aberto? Gente, só abre. só abre. Eu? só abre. abre, só abre. Abre. Gente, é nóis. Escada, escada. Corre, corre. Corre, corre. Corre, corre. Gente, gente, vem cá, vem cá, escadas é isso que tal, gente Cheio gente tem os dados vamos, vamos, corre, corre, corre corre, corre para aqui, para aqui, para aqui para aqui, para aqui que tal a gente subir só um pouco a escada vamos subir só um pouco a escada vamos Escada só um pouco vamos subir até lá em cima vamos subir até lá em cima não, gente é muito a mais linda É Nicole. Vem, Nicole. Vem Nicole! E a gente parece a Que tal a gente explorar outras coisas? Vem Nicole! Que tal a gente esperar explorar outra? Já sei! Vamos explorar na outra escada! E vamos subir ao segundo andar com isso, da escada. Não, não ver. Um tá. Agora, não dá Um vento todo braço Olha o tamanho desse prédio. Muito grande lá, muito grande. Olha, olha, o cabelo dela, olha o cabelo do Rian. Gente, gente! Gente, gente, gente, não é? Não, vem cá, acabou. Gente, gente, gente, gente, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, tá, acaba comigo. Assim, pede desculpa pra ela. Pede desculpa. Pede desculpa. Pede desculpa. Pede desculpa. Pede desculpa. Eu, eu sou o primo mais velho. Eu sou mais alto, Desculpa. Avisa, eu pede desculpa. Grosa. Gente, gente, gente. Vamos apertar o botão do elevador? Vamos apertar o um botão do elevador? Vamos. Dispara, não. Apertou? Gente, Apertou? Sai muito. Não. Aqui, desculpa. Gente, vem cá. Gente, vem cá. Eu não gosto mais do Rian. Porque o erro. Na... Ou eu errei. Ou eu errei. Vai apertar o botão de devedor e vai vir com. Mas a gente não vai entrar, tá bom, a gente? Não vai entrar. A porta não tá fechada? A M5 não tá fechada, eu acho. Gente, muito assustador. susto, meu Deus. Muito assustador. Vem, gente. Ai, meu Deus, o Face, o Face, o Face. Tô brincando. Vem, gente. Gente, espera aí. Vamos lá, né? Uh! Se eu morasse em um condomínio desse, moço, meu Deus, eu amava. Eu ia. Não, não ia. Não, não deve não. né? Gente, eu vou apertar. Apertei. Tô brincando, rapaz. Eu vou brincar de ver o que, que tem. Ai, gente, muito bonito. E fechou. Corre, corre, corre, corre, corre, corre, vem brincar. barulho? Aquele elevador, aquele elevador é muito bonito. Todo mundo só vai um que não. Uma pessoa, a gente encerra esse vídeo por aqui. Não Ele tá em outro lugar. Vamos, vamos, vamos. Não, gente vai... Vamos na parte mais assustadora. Não, eu... Pra cá. Vamos pra cá. A gente já vai pra lá. Vamos pra cá. A gente já foi pra cá. Lá a gente já foi. Não, pra lá a ah, gente que... foi. Pra cá não. A gente vai pra cá. Pro... Eu vou colocar você no elevador. Deixa eu fazer aqui. Sai daí. Oh, chama uma bola. Uma bola ou um balão? Nossa, deixa ah, eu levar para minha prima. Deixa eu levar para minha prima. Deixa eu levar para minha prima. Espera aí. Deixa eu levar minha Deixa eu levar pra minha prima. Deixa eu levar para minha, minha, minha, minha, é né? uhum. minha prima. Eu, eu, eu acho. Coisa. Deixa eu falar, pelo amor de Deus. Não. Deixa eu falar. Eu me encontrei... Não, vamos pra cá primeiro, depois a gente vai lá. Vamos pra cá. É. Gente, a gente vai aqui era um portão. Aqui, ó, aqui era um portão. Olha o cachorro, gente! Olha o cachorro! Bom! Gente, segura, gente, ele vai, cair. Ai, ele. ele vai cair. Ele vai cair, ele vai cair. Segura, ele vai cair. Ele vai cair. Gente, ele vai cair. Meu Deus. Segura. Não, toca, não. Ele vai cair. Gente, fica aí. Se ele cair, ele pega, gente. Ô, gente. Vamos pra cá, gente. Vamos sair daqui. Se ele cair aqui, não é culpa nossa, não. Já sei, não. Já sei, vamos. Não. Ah, se assim, vamos pra lá? Pro outro, outro lado tá Vamos. Bora, bora. A gente, vai, a gente vai parar de gravar. Tá vendo, gente? Vamos lá. Vamos, vamos, Vai. é muito assustador, não é, gente? É muito assustador. Gente, gente. Imagina o se aparecer. Gente, Apareceu. Gente, que gente. Será que abre? Abre. Pra quê? porque que abre? Gente, nossa, aqui é muito lindo, Olha aqui, ó. Oh. Aqui, t... aqui, vem cá. Vem cá. Gente. Gente. Gente, Gente vem cá. Vem cá pra vocês verem o pulo. Vem cá, gente. Vem cá. Vem cá. É bonito, é muito bonito, Tem porta. É muito bonito. Gente, aqui é muito bonito. gente, vem cá. Gente, gente, gente, gente, gente, A escrava soprada. Gente, pare esse pedaço. É isso, gente. É se gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, no canal, no canal, no canal, no canal. até o próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.